Então eu quero trazer para vocês o preço atualizado O pessoal estava pedindo bastante Para eu trazer esse vídeo aqui no canal Beleza? Se você quer o preço do consórcio de alguma outra moto Aqui na concessionária Honda Deixa nos comentários aqui qual moto você Quer o preço do consórcio Vou falar para vocês as parcelas E quantas contemplações mensais Tem cada grupo de consórcio E também vou falar para você nesse vídeo de hoje O valor dessa moto O preço Aqui da minha cidade, tá o valor à vista para você que tem dúvida. E no finalzinho, eu falo para vocês algumas especificações técnicas dessa moto. Beleza, e é o seguinte, rapaziada: se tiver algum barulho aí no vídeo, eu tô do lado da rua aqui, passa bastante carro e moto barulhento. Vocês me desculpam, beleza? É o seguinte, rapaziada: sem enrolação, é... a FAN 160 2023, você encontra ela em três cores. A primeira cor é a prata metálico, que é essa cor nova, muito bonita. Ela tem esse metalizado, esse metálico na pintura. Fica bem bonito, brilhando no sol. Não sei se vocês conseguem ver pela filmagem. Ou você pode pegar a cor preta ou a cor vermelha. Já deixa nos comentários qual cor você acha mais bonita. Para você que quer pegar uma fã 160, qual cor que você vai pegar? Prata, preto ou vermelho? Comenta aí, eu quero saber. Seguinte, rapaziada, o preço do consórcio, a carta de crédito que eu vou falar nesse vídeo de hoje é de 16.256 beleza? Essa é a carta de crédito atual agora em fevereiro de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, beleza? O valor dessa moto aqui na concessionária da minha cidade tá saindo R$18.50,0, beleza? Esse é o valor... Da FAN Top Seguinte, vou falar, tô com a colinha aqui minha Vou falar para vocês então o preço do consórcio Esse preço do consórcio, lembrando que eu vou falar para vocês Sem documentação inclusa e sem seguro no consórcio, tá? Se vocês quiserem contratar seguro no consórcio É um pouquinho mais caro E se você quiser contratar documentação já inclusa Também é um pouquinho mais caro, aí já é outro valor Beleza? para você que vai fazer consórcio Só trazer RG CPF Aí da concessionária, na, concessionária da sua cidade E falar com o vendedor que ele vai te orientar Qual plano de consórcio você deve adquirir se, se vale a pena pegar um plano de consórcio já em andamento Ou um plano de consórcio novo, tá? Tem diferença entre eles Depois vocês podem ver nos vídeos aqui do canal Que eu explico a diferença Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação Ó, em 80 vezes Tá saindo 260... R$ 264,16 esse grupo tem até 12 contemplações mensais tá 80 vezes tem até 12 contemplações mensais em 60 vezes que é um grupo que sai bastante tá saindo R$ 350,05 com 16 até 16 contemplações mensais Lembrando que você pode ser contemplado por lance ou por sorteio, tá? Tem duas formas para você ser contemplado. Para você tirar a moto 0KM do seu plano de consórcio. Em 48 vezes, está saindo R$ 425,03 com até 20 contemplações mensais, tá? Esse plano também o pessoal gosta bastante de contratar. Um dos planos que o pessoal mais contrata... É esse, 36 vezes de 568 reais e 3 centavos. Ele tem até 26 contemplações mensais. O pessoal gosta bastante porque ele tem bastante contemplação, tem mais chance para você ser contemplado. Tem um plano também de 25 vezes de 796 reais e 54 centavos, com também até 26 contemplações mensais, tá? Esse grupo aí é para quem já tem um dinheiro mais reservado. Já consegue pagar uma parcela mais alta. E tem um grupo de 12 vezes também. 12 vezes de R$ 1.645,92. Também com até 26 contemplações mensais. Beleza, rapaziada? Esse é o preço do consórcio da Fanzona Braba. Moto top, viu? A fã ela tem 162,7 cilindradas Motor flex, tá? Ele gera 14,9 cavalos na gasolina e 15.1 cavalos no álcool. Ela tem freio a disco na roda dianteira, freio a tambor na roda traseira. O sistema de freio dela é CBS, tá? A moto ela tem uma bateria de que ela fica aqui, fica aqui atrás a bateria de 4 amperes. O tanque dela tem abertura esportiva o tanque 16.1 litros tá, o painel dela já é digital, já tem conta giro, tá, tem partida elétrica, a moto é muito econômica, é bem confortável, beleza outra coisa a moto ela tem o pneu dianteiro de medida 80, 100 aro 18 ela tá bem aqui no cantinho, a medida e na traseira 90 90 aro 18. Tá bem aqui no cantinho, ó. Beleza, rapaziada? Essa moto aqui é top Para quem quer comprar ela. pensa em economia. Moto aí pro dia a dia. Ou até a moto para você fazer pequenas viagens. A moto é top. Fechou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis.